Galera, vocês, assim como eu, devem estar muito ansiosos para o Major do Rio 2022, onde a gente vai ter três times brasileiros, os melhores jogadores do mundo, todos aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, jogando o Major. E eu não podia deixar de emprestar algumas skins do meu inventário para pro players utilizarem durante o Major, para que o mundo todo possa ver essas skins, né, com um objetivo esperto ali por trás desses empréstimos, que é aumentar a visibilidade das skins Tier de CSGO, aumentar aí a procura por skins caras. Essa estratégia que diversos colecionadores de skins têm de mandar suas skins mais caras para pro players utilizarem no Major. É muito inteligente, tá? E é um dos motivos que tem movimentado muito esse mercado de skins e fazendo ele ser tão lucrativo. Então, nesse Major, eu decidi emprestar até agora duas skins, que são assim, provavelmente, as minhas duas skins mais interessantes para que algum pro player faça jogadas legais aí no Major. E dessa vez eu não emprestei só pro Brasil que no mês passado eu prestei apenas skins para brasileiros. Dessa vez o pai tá internacional. Bom, eu vou deixar aqui a segunda skin pra gente conversar primeiro Porque foram duas skins que eu mandei E logo de cara vamos falar a primeira skin que eu deixei em solo nacional No inventário de um pro player brasileiro E dessa vez eu mandei uma casinha pro Cacerato brilhar Bom galera, eu sempre vejo o Cacerato jogando com a Cas Blue Gems no Major Geralmente ele tá com uma 661 Dessa vez eu abordei ele e perguntei se ele não queria usar uma skin um pouco diferente Uma skin que mesmo assim ia chamar muita atenção Assim como todas as 661s que ele usa o ano passado, mas uma skin um pouco mais única Um pouco mais rara, e também a skin Mais cara do meu inventário A gente tá falando dela, AK-47 Vulcan, Star Trek Factor New Com quatro Titans holográficos E assim que eu falei pro Cacerato Que eu ia mandar esse skin pra ele Ele já ficou ansioso e já mandou uma proposta De troca, eu achei que ele ia começar A jogar com a skin só no dia do Major Porque eles já vão começar o Major Estreando aí numa partida contra a Big Mas o Cacerato já pediu pra eu enviar A skin uns dias antes do inventário dele, acho que para ele já ir se acostumando, né? E chegando lá no primeiro dia do Major, ele já tá aí bem familiarizado com essa skin de AK e a gente já vai ver ele utilizando aí a minha cavuca com quatro Titans, quero chamar a atenção do mundo inteiro, quero chamar a atenção dos colecionadores para que o Titan suba de preço. Esse é meu motivo querer emprestar a skin pro Cacerato e também, claro, poder ver ele jogando com a minha AK, cara, vai ser muito divertido, possivelmente vendo essa AK aí numa quarta de final, numa semifinal, quem sabe. Então confio aí no no Cacerato para fazer um ótimo uso da minha k 47 e mandar ela de volta depois do Major pro meu inventário calibrada. Ela vai voltar como? Ela vai voltar insana. E ao mesmo tempo minha torcida para Fúria, cara. Um time que eu coloquei no pequeno para passar para a próxima fase aí do Major e confio muito que eles vão conseguir passar com uma certa facilidade, assim como também acredito muito na 00 e na Imperial para tá passando aí de fase. E assim, ainda não emprestei outras skins para brasileiros. Eu vou procurar aí algum pro player que possivelmente precisa de uma skin que eu tenha, talvez possa emprestar minha faquinha, minha luva, a minha outra K47 que é uma 661, né? Não sei ainda quem que vai utilizar ela nesse Major. Da última vez, no último Major, o Drop da Fúria também, tava utilizando aí a 661. Se ele me mandar uma mensagem interessado, com certeza eu mando pra ele novamente nesse Major. Mas antes eu quero entrar em detalhes da segunda skin que eu já emprestei, que eu já tenho certeza que vai ser utilizada no Major. E não foi pra brasileiro, galera. Dessa vez a gente foi longe, ninguém mais, ninguém menos do que o senhor...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 Se trata dessa minha queridinha Desert Eagle Blaze, com o Iber Power Holográfico de Kato 2014 E o Dignitas Holográfico, no mesmo campeonato Uma skin que tá avaliada em quase 100 mil reais Ela não custa tanto quanto a Vulca Que é uma skin aí que tá se aproximando De 800 mil reais Mas só essas duas skinzinhas aí que eu emprestei Já dá quase que um milhão de reais De skins emprestadas pra Pro Players E na moral, eu tô muito, muito ansioso Pra ver o Simple jogando com a minha Digo, cara Vocês já imaginaram? O Simple vai ali no Round Eco comprar a Digozinha e vai ser a nossa Deagle única no Brasil aí com a holográfico holográfico e vai ser muito louco ver o Simbo jogar com ela. Eu vou ficar louco quando eu estiver assistindo um jogo e eu ver ali a minha skin. Foi o que aconteceu no Major passado, cara. Deu uma é sensação muito legal. Você tá assistindo ali uma partida e ao mesmo tempo os pro players estarem jogando com a sua skin e ela dropa pra lá e vai pra cá. É muito legal, muito divertido mesmo. Então a princípio são essas duas skins aí que eu vou estar tá procurando nas partidas aí da Fura e da Navi. E olha, eu acho que pelo menos uma dessas skins chega na final, viu? Na verdade, eu acho que eu até vou sim emprestar mais skins, pelo menos no último Major, eu emprestei acho que quatro skins, todas pra brasileiros também mandei a minha Glock Fade com quatro dignitas lá pro Boltz, também a minha faquinha Blue Jam mandei pro Boltz, então eu vou dar uma olhada, galera, quais Pro Players brasileiros precisam de skins legais e aí eu posso emprestar pra eles desses três times aí, 10 que vão jogar a Imperial, a 00 e a Fúria se vocês souberem, algum Pro Player que precisa de algum item, deixa aí nos comentários do vídeo que eu posso ir atrás do Pro Player, posso mandar aí uma solicitação na Steam também com proposta de troca com alguma skin minha às vezes algum BR precisa de uma luva, de uma faca posso ajudar. Eu sei que na gringa os pro players sempre ficam recheados de skins nos majors, né? A galera da China, toda a galera da Europa manda muita skin pros pro players jogarem, acaba fazendo com que a gameplay fique mais bonita no geral, né? Fique um campeonato cheio de skins high tiers, de pro players utilizando facas e armas iradas, fica mais divertido. Eu tô curioso pra ver o inventário de todos os players Aí dos principais times, principalmente da Navi. Cara, eu tô louco pra fazer esse vídeo aí, onde eu olho todas as skins que os Pro Players estão recebendo emprestadas de colecionadores. Se você quer esse vídeo no canal, não esquece de esmagar o like e também checa aí se o seu sininho tá ativado pra você receber todos os vídeos que a gente vai postar sobre o Major. Me diz aí nos comentários se você vai pro Major no Rio. A gente se vê lá. Tamo junto, galera. Um abraço pra todo mundo. Falou!